Opa galera, tudo certo? Aqui é o Stick e pra quem não me conhece, se inscreve ativa o sininho aí porque todo dia tem vídeo aqui no canal falando sobre criptomoedas, jogos de NFTs, investimentos e muito mais, tudo pra você aprender a ganhar dinheiro aí com a internet. E bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu vou estar investindo no projeto Token Bank Exchange, tá bom? Então é um projeto super novo aí e eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês os motivos que me fizeram a me interessar por esse projeto, mas que fique bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? O mercado de criptomoedas, de NFTs é um mercado de altíssimo risco. Então, o intuito do vídeo aqui é te ensinar, tá ligado? É mostrar as decisões que fizeram eu acreditar nesse projeto e investir o meu dinheiro nele, tá bom? E aí você faz a sua análise, você faz o seu estudo e vê se vale a pena pra você também. Além de que, sempre a gente tem que investir um dinheiro que a gente possa perder, porque aqui é um mercado de alto risco. Então, sempre coloca um dinheiro que você está disposto a perder. Fiz até um roteirinho aqui bonitinho pra vocês, então, ó, merece o like, que eu fiz um trabalho bem legal aqui pra mostrar pra vocês esse projeto. Então, cara, é uma plataforma voltada, voltada ao desenvolvimento Web3 com um ecossistema para construir seus DApps e contratos inteligentes. A Token Bank com seu token nativo ainda está em fase de pré-venda, iniciando agora, mano, dia 19 do 2, e oferece soluções para desenvolvedores que desejam criar tokens, NFTs, DApps, contratos inteligentes, carteiras privadas, jogos e entretenimento com a proposta de um marketplace com as maiores oportunidades de compra e venda de ativos digitais e uma proposta embrionária. Já recebeu mais de 50 solicitações de desenvolvedores de todo mundo interessados nas ferramentas disponibilizadas na plataforma. Aqui também, a gente, tem um white paper, eu vou deixar tudo na descrição. E aqui eu consigo passar mais detalhadamente para vocês um pouco do projeto. tá tudo em inglês aqui, mas eu dei uma traduzida para mostrar para vocês os pontos mais importantes aqui. Então, como a gente falou, desenvolvimento de aplicações, tá? Onde vão ter ferramentas para construir aplicações na rede blockchain, swap profissional, com taxas configuráveis para as redes, como eu disse, BEP20, Polygon, Avalanche, RC20, Ethereum e muito mais, simplesmente arrastando é a queda de blocos também vai ter simulador e projeções onde é uma ferramenta de simulação de preços onde o cliente pode desenvolver cálculos complexos de projeção de preço e também simulação de negócios, decks reais como a Pancake ou a Uniswap além dos jogos e do mercado NFT né, onde vai ser um dos mercados mais bilionários do mundo que é o mercado de games mas do jeito com a tecnologia blockchain onde temos os jogos NFT utilizando ferramentas para incorporar boxes marketplace e personagens de jogos diferentes as farm pools né, teremos que vão ser ferramentas de buscas fazenda e piscina né proporcionando uma variedade de opções para investimento de formulário automatizado, procurando melhores oportunidades com base na leitura de todos os mercados. E as Flash Loans, né, que é a parte da visão dos jogos NFT e mundo metaverso que está em alta, mas nessa ferramenta que vai ter dentro da Token Bank será a cereja do bolo, que são os empréstimos instantâneos, né, para quem não sabe. Então são empréstimos automatizados, em que o montante principal deve ser devolvido em transação Ethereum e é uma tecnologia experimental projetada principalmente para desenvolvedores e outros usuários que tenham algum conhecimento técnico. Então, a melhor plataforma de desenvolvimento Web3. Cria aplicativos blockchain completos, aproveitando todos os ecossistemas DeFi que o Token Bank oferece, APIs para criar e dimensionar seus dApps, sem o custo e a cumplicidade. E aqui, mano, você pode clicar em Iniciar DEP e aqui já tá pronto funcionando a parte de Swap, né? Então você pode estar tá trocando as suas criptomoedas aqui por dentro da Token Bank. E também aqui já tem a parte de jogos que a gente falou. Com o lançamento dos jogos NFT, né? Seja o primeiro a se juntar ao descentralizado grupo de games, uma plataforma de lançamento para pousos e leilões de jogos de NFTs blockchain projetadas que levantam capital e um ambiente construído descentralizado e interoperável. Proprietários de NFT e proprietários de jogos. Então olha só que legal. Aqui tem vários jogos jogos já sendo desenvolvido tá você pode se tornar um desenvolvedor parceiro e aqui tem um jogo da raposa tem um jogo de luta jogo aéreo tem o teste drive um teste 2, teste 3, teste quatro jogos de carro aqui né isso jogos da web que tem vão ter jogos de app também e aqui as fazendas né e as piscinas ou seja Farms e pools vão estar aqui também, beleza? Bem legal, né? Aqui falando um pouquinho do ecossistema para construir seus DApps e contratos inteligentes. Então, a Token Bank é o caminho mais rápido da ideia para DApp em massa, permitindo que você se concentre em ótimas experiências em vez de trabalho pesado. Crie contratos inteligentes e várias redes de maneira automatizada. Então, aqui está falando do construtor de tokens, onde você cria tokens de swap profissionais, que a gente já falou, da rede BEP20, Polygon, Avalanche. Aqui a simulação de projeção, que a gente já falou também, onde o simulador de preço e mercado pode ser usado para cálculos complexos de projeção de preço ou simplesmente com bots, tá? Aqui falando dos jogos e mercados NFT que a gente também viu, que é uma ferramenta para incorporar boxes, marketplace e diferentes personagens do seu jogo. Aqui as fazendas e os cofres, né? Que seriam o farm e o stake, né? Onde você, de forma segura, gera receita automatizada buscando melhores oportunidades do mercado. As ferramentas de troca, né? O famoso swap aí que a gente viu de tokens em várias decks com recursos exclusivos. E os empréstimos flash, né? Os flash loans, que basicamente são empréstimos automatizados em que o valor principal deve ser devolvido dentro de uma transação. Aqui também tá falando uma coisa bem legal, onde tem integrações infinitas, onde você constrói do seu jeito. A plataforma é flexível e modular do token Bank, que permite que você escolha exatamente quais componentes você precisa para seu projeto. Então você pode usar aqui da Arbitrum, da BSC com a Pancake, você pode usar aqui da Polygon com a swap com a Matic, da Ethereum com a Uniswap, swap então assim, você escolhe, tá? Olha só aqui, da rede Ethereum, as opções que tem, Binance Smart Chain, Polygons, olha só, Arbitrum, muita opção. E aqui é uma parte bem legal, onde você cultiva e ganha BUSD, USDT, BTC, BNB é o ecossistema gerador de ganhos todos os seus usuários ativos e contratos inteligentes criados ou listados no token bank geram taxas de distribuição de impostos e lucros em stablecoins como USDT, BUSD e muitas outras todas as transações on-chain são refletidas instantaneamente na pool para distribuição automatizada aos grandes detentores é como mágica, em breve, tá? e aqui pra gente fechar, né, temos o roteiro de venda tá? então aqui a venda privada já terminou a 0,003 agora tá no início, dá pra venda na que a gente vai ver, a 0004 depois começa aí na Pancake 0005 e em breve cadeia cruzada. E estamos aqui na Pink Sale, tá? Onde está a pré-venda do Token Bank Exchange Somos Token Bank, rápido, seguro, único e descentralizado. Um ecossistema que oferece soluções avançadas da blockchain para a criação de tokens, NFTs, aplicativos, contratos inteligentes, carteiras privadas, jogos e entretenimento. Esta é uma chance única de ter acesso à tecnologia mais completa da atualidade com infinitas oportunidades para você e sua empresa Token Bank, descentralize e fique no topo, tá? E basicamente aqui a pré-venda vai começar. No momento que eu tô gravando, é, falta 23 horas. No momento que você vai estar tá vendo esse vídeo, vai estar tá basicamente na hora. Então aproveita que o horário aqui. Aqui, ó, 19 do 2 às é 18 UTC, tá? É UTC, então, pra gente é um pouquinho antes. E acaba aqui a pré-venda no dia 23 às 23 UTC, beleza? Compra mínima aí de 0.1 BNB, compra máxima de 5 BNBs, ok? E vai estar na descrição aqui pra vocês, aqui tem a métrica do token também, aqui a pré-venda, a liquidez e Unlocked, beleza? Olha só. Aqui também tá falando um pouquinho, né, sobre como que tá até agora o desenvolvimento, como, por exemplo, 500 milhões no fornecimento total, 200 mil em soft cap, 400 mil em hard cap e 0004, tá? A pré-venda ativa agora aqui tá falando como o sistema cresce cara transformando investidores visionários web3 descentralizados em criadores ativos de conteúdo no mercado de contratos inteligentes para isso eles querem um sistema low-code que permite a qualquer usuário construir intuitivamente seus DApps arrastando e soltando scratch blocks e fazendo todo o trabalho que normalmente requerem programadores de gerenciamento de infra infraestrutura, ou seja, é fácil aqui desenvolver segundo eles. Aqui eles falam de exemplos de sucesso, tá? Todos os cases de sucesso dos principais protocolos do mercado compartilham o mesmo código SOLIDITY, diferenciando-se apenas pelo algoritmo financeiro e pelo conjunto de processos que cada um agrega. Use sua criatividade e crie seu token, protocolo ou até mesmo todo um ecossistema de sucesso, como exemplos abaixo, ó, Composto, flashwave, Jogos no Mercado NFT, SafeMoon, tá? E ainda por cima é bom lembrar aqui, ó, eu vi aqui pra vocês vocês analisei que o contrato está auditado aqui pela Rate Tech, tá? Olha só, vou deixar o link também para vocês verem na descrição os detalhes quem se interessar. Mas enfim, gente, então esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Mostrei para vocês aí todos os motivos que fizeram eu acreditar nesse projeto Talking Bank, tá? E por isso que eu vou estar tá entrando agora na pré-venda dele na Pink Sale, tá? Então se você quiser entrar, vai estar tá na descrição, tá bom? E também todos os detalhes, se você quiser estudar mais a fundo, site, enfim, todos os links necessários vão estar tá na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, vou ficando por aqui, até a próxima